Bom gente, boa noite a todos e a todas, tanto quem está aqui, aqui na mesa, aqui assistindo o debate, mas também quem está acompanhando a transmissão, né? Agradecer o convite. Como já apresentaram, eu fui durante 16 anos, de 1997 até 2013, eu fui membro da Comissão Executiva Nacional do PT, fui vice-presidente nacional do PT, fui secretário de Relações Internacionais do partido. No final de 2013 eu e o Paulo Frateschi juntos fomos fazer a nossa rescisão contratual. Passei 2014 desempregado, fazendo campanha e outras coisas. E no final de 2014 eu passei no concurso da Federal da ABC, que foi uma universidade criada no governo Lula. Né? E hoje sou professor lá, na área de relações internacionais. Continuo militando ativamente e estou trabalhando como professor. Eu trouxe aqui dois materiais. Poucos exemplares estão sobre a mesa. Depois que no final do debate quem quiser levar. Um é o um material do PT, é um caderno com contribuições para o sexto Congresso Nacional. Tem inclusive um artigo meu sobre o tema aqui do debate, que é o cenário internacional. E um outro que é o jornal Página 13, que é um jornal editado pela tendência petista da qual eu faço parte, a articulação de esquerda, que nesse pede vai novamente lançar uma chapa intitulada Esperança é Vermelha, né? Os três motivos principais ou os três temas principais pelos quais a gente está obrigado a fazer esse congresso, os três desafios que o congresso do PT tem que enfrentar, na minha opinião, são, em primeiro lugar, a gente tem que discutir como derrotar a direita. A direita está numa ofensiva brutal contra os direitos do povo trabalhador, contra a democracia, contra a soberania nacional, mas também contra a as formas de organização da classe trabalhadora, sindicatos, movimentos populares, os partidos de esquerda, especialmente contra o PT e particularmente contra o Lula. Ou seja, se eles tiverem êxito nessa ofensiva, eles vão nos tirar do cenário político por muitos anos. E o Congresso do PT é um momento importante para a gente definir como deter e como derrotar essa ofensiva da direita contra nós. Um segundo motivo pelo qual o Congresso é fundamental é que a gente tem que discutir como recuperar o apoio da classe trabalhadora. Veja, uma parte da classe trabalhadora continua conosco, uma parte decidiu não ir votar porque já não está satisfeita conosco e uma parte votou nas candidaturas de direita e ou a gente reconhece isso para poder ir atrás dessas pessoas ou a gente vai estar se iludindo. Uma parte da classe trabalhadora que estava conosco na luta social, na disputa eleitoral, continua conosco. Outra parte está olhando de longe, desgostosa, descontente, desanimada. E uma parte foi para o lado de lá e nós temos que trazer de volta. Nós temos que discutir como, o que tem que ser feito para que a gente consiga recuperar o apoio que nós já tivemos na classe trabalhadora. E o terceiro motivo é que é preciso formular uma nova linha política, porque nós estamos diante de uma nova situação. É, o mundo mudou e o Brasil mudou nesses últimos anos. Mudou profundamente. Mudou do ponto de vista estratégico e nós temos que discutir, entender no que mudou e que tipo de alteração nós temos que fazer na política do partido, no nosso programa, na nossa estratégia, na nossa tática e na nossa maneira de organizar o partido. O que é que mudou, exatamente, certo? no âmbito internacional, na América Latina e no Brasil? Como outros que falaram aqui, eu também tenho como ponto de partida 2008. 2008 é o início dessa mudança profunda no Brasil, na América Latina e no mundo como um todo. A crise internacional de 2008. Qual foi o desenrolar dessa crise em âmbito mundial? O Zaratini já falou, eu quero me deter no finalzinho, isso que ocorreu nos últimos dois a três anos. Como prevaleceu no mundo, na Europa, e nos Estados Unidos e no Japão especialmente, prevaleceram soluções neoliberais para enfrentar a crise do neoliberalismo, o resultado foi o aprofundamento da desigualdade social. E como uma parte grande da esquerda nessa região não ofereceu uma alternativa, o resultado foi o crescimento da direita. Com um discurso populista, eu recomendo a todo mundo assistir o discurso de posse do Trump, em que ele fala das elites políticas, dos que destruíram os empregos, ele faz um discurso que está voltado para o trabalhador, para o setor do povo, que não encontrou uma alternativa na esquerda, que está puto com a situação e que igual aconteceu nos anos 30, com a ascensão do fascismo e do nazismo, encontra uma aparente solução, é iludido pelo discurso da extrema-direita. Qual é o impacto que isso tem sobre o mundo? O impacto que isso tem sobre o mundo é um agravamento da desigualdade social, um agravamento da polarização política, uma ampliação do risco de guerra. E, portanto, os desafios postos para o Brasil crescem muito, muito. Por quê? Porque nós somos uma das regiões do mundo... Tá certo? Mais desguarnecidas e mais ricas. Portanto, nós somos um território de caça, certo? Na América Latina, o que, que ocorre também a partir de 2008? Uma contraofensiva da direita. E o motivo é muito óbvio, né? A crise internacional de 2008, mesmo em países como o Brasil em que os governos reagiram, custou muito caro e, principalmente, a crise fez com que a classe dominante mudasse de posição. Até a crise de 2008 e um pouco depois, a classe dominante ainda aceitava conviver com a nossa presença no governo e com as políticas sociais que a gente implementava. Por quê? Porque ela tirava com muita vantagem a diferença no comércio internacional. Quando o comércio internacional veio abaixo, eles não tiravam mais a diferença lá. E, portanto, eles tinham que voltar ao modo normal. E o modo normal é superexploração da força de trabalho. Portanto, tudo aquilo que a gente fazia e que eles aparentemente batiam palmas, diziam que legal, está aumentando o consumo, né? o governo do PT não foi o que a gente imaginava, a partir de 2009, 2010, 2011, que é exatamente quando a Dilma inicia o primeiro mandato dela, muda a conversa. A conversa passa a ser, tem que acabar com as políticas sociais, tem que acabar com a gastança, o país tem que voltar ao jeito normal de ser e como nós não aceitamos fazer tudo o que eles queriam que a gente fizesse, a nossa presença no governo passou a ser inaceitável. Isso aqui no Brasil, nos outros países da América Latina, é a mesma coisa. E eles organizaram uma contraofensiva que teve êxito. Na Argentina, ganharam a eleição. No Brasil, foi via golpe. Na Venezuela, eles conquistaram a maioria na, na Assembleia Nacional. No Equador, levaram a eleição para o segundo turno. A eleição anterior, o Rafael Correia ganhou no primeiro turno. Então, assim, é uma contraofensiva ofensiva né? Sem falar do que eles já fizeram, de maneira mais... método antigo, Paraguai e Honduras. E aqui no Brasil, qual é o efeito? Né? Já foi falado e eu já disse, a crise de 2008, principalmente, mudou a postura do grande capital brasileiro em relação à esquerda. Eles nos suportavam, nos toleravam, em alguma medida até conciliavam. A partir do momento em que a Marolinha virou tsunami, ou seja, a partir do momento que os efeitos da crise entraram pesado aqui, e isso é, tem data, é 2011, olhar os gráficos da economia, eles mudaram de política e tomaram uma decisão como classe. Por isso que é eu acho sempre importante dizer, a Dilma não caiu, não houve o golpe porque ela não conversou. Não é porque a gente cometeu um... Houve uma decisão da classe dominante, dos seus partidos, dos seus meios de comunicação, da sua base social, de vir para cima de nós com tudo. E nós não nos preparamos para esse cenário. Esse é o problema. Era previsível que em algum momento eles fizessem isso. Por qual motivo a gente não sabia. Nós não nos preparamos. Tanto é que o vice-presidente golpista, como nós que colocamos lá grande parte dos que votaram no impeachment eram da base de apoio do governo grande parte dos meios de comunicação que fizeram campanha eram financiados em parte por publicidade governamental e a atitude nossa durante muito tempo foi acreditar que uma mágica, uma conversa do Lula, talvez uma mudança, talvez um discurso, talvez não um sei o que fosse parrar essa ofensiva brutal deles contra nós, que tem quais objetivos? Realinhar o Brasil aos Estados Unidos, rebaixar os direitos sociais da classe trabalhadora e reduzir a democracia no Brasil. Esses são os objetivos. Eles, antes, a gente podia dizer que um pedaço da classe dominante estava disposta a conciliar conosco. Hoje, a linha deles é sem conciliação. Por isso ninguém alimente a ilusão, que eu já ouço em alguns locais, de o Temer está tão mal, a crise está tão profunda, que uma parte da classe média vai querer que o Lula volte. Não, não. Não tem mais conversa com esses caras. Nós temos que entender isso. A disposição deles é duríssima contra nós. E desse ponto de vista, 2017 e 2018 vão ser decisivos. Por quê? Nós sabemos, eles sabem, a torcida do Corinthians e do Flamengo sabem, que eles deram um golpe. Eles precisam legalizar o golpe. A legalização do golpe como no Paraguai, como em Honduras será uma eleição em que aparentemente em condições livres eles vão eleger um tucano que aí vai ter a legitimidade sendo que o Temer já vai ter feito o jogo sujo completo essa é a operação desenhada na cabeça deles qual é o problema? o problema é primeiro que eles estão em guerra entre eles esse é o primeiro problema né? fazer o, o crime, o assalto é fácil dividir o dinheiro depois do assalto é outra coisa segundo lugar é que a situação internacional não os ajuda pelas razões que já foram explicadas os Estados Unidos estão se fechando, não estão se abrindo então não tem lá o apoio que eles imaginavam, não tem em lugar nenhum o terceiro motivo é que tem resistência do lado de cá e essa resistência é tão forte que o candidato que lidera as pesquisas de opinião chama Lula e, em quarto lugar o efeito político e social do que eles estão fazendo é tão ruim que a popularidade do governo Temer está lá embaixo. Então, eles têm um problema na mão. Eles precisam criar as condições para vencer as próximas eleições legalmente, está certo? Legalmente. Só que então, o caminho para isso está cheio de pedras. E nós temos o um problema oposto. Nós temos que resolver essa situação do ponto de vista tático agora. Agora, nesse período de 2017 2018. Nós temos que criar as condições para recuperar o governo. Porque se a gente perder a eleição de 2018, se ela ocorrer em 2018, aí a situação vai ficar muito mais difícil. E nós vamos, provavelmente, neste caso, enfrentar um período prolongado de defensiva política. Por isso é que essas batalhas de agora, a da Previdência, a da Reforma Trabalhista, a luta pelo Fora Temer, a defesa dos direitos, a greve dos trabalhadores da educação, tentar fazer uma greve geral, lutar por eleições diretas já, na hipótese muito possível do Temer não conseguir chegar até o final do ano, não aceitar a eleição indireta no Congresso, tem que ter eleições diretas, e lançar o Lula candidato a presidente, é um pacote de medidas, porque do ponto de vista tático, a gente tem pouco tempo, a gente está correndo contra o tempo, está certo? Duas questões importantes que a gente deve responder, para quem pelo menos está de acordo com esse desenho que eu estou fazendo É qual Lula e qual PT são capazes de enfrentar essa situação Para simplificar aqui a discussão, nós temos pouco tempo mas Nós vamos ter a próxima eleição presidencial Não está garantido que o Lula esteja lá Porque a direita vai tentar tirá-lo do páreo Mas vamos para facilitar a conversa imaginar que eles não consigam isso que campanha nós vamos ter? Vai ser 89 ou vai ser 2002? Essa é a questão. Vai ser uma campanha de enfrentamento brutal ou vai ser uma campanha em que um pedaço da direita e da classe dominante vai conciliar conosco? O Lula que vai disputar a eleição é um Lula que vai apresentar um programa de centro-esquerda ou é um Lula que vai apresentar um programa de esquerda? Essa questão da tática nossa é decisiva. Eu tenho uma opinião clara sobre isso. O cenário é, para fazer a comparação, 89, é um cenário de enfrentamento e é um programa de esquerda com qual a gente pode ganhar. Até porque a crise em que o país está só tem soluções radicais, pela esquerda ou pela direita. Não tem solução mediada pelo meio. Ou nós fazemos as nossas reformas estruturais ou eles vão fazer as contra deles. Ou a gente faz a nossa Assembleia Nacional Constituinte, ou eles vão desfazer a Constituição de 88 pelo voto da maioria qualificada desse Congresso de picaretas. Ou a gente vai para cima deles e os derrota, ou eles vêm para cima de nós e os derrota. Não tem solução mediada nessa situação que a gente está vivendo, na minha opinião. Portanto, nós temos que construir uma candidatura, uma campanha, uma tática de enfrentamento. Isso não significa desconhecer as divisões que tem entre eles, aproveitar divergências, não significa buscar atrair setores descontentes, tem que fazer tudo isso, mas tem que entender que isso é um movimento secundário. O movimento principal é recuperar o apoio da classe trabalhadora em defesa de um programa de mudanças profundas no país para enfrentar uma situação de crise que exige medidas radicais e vai exigir um Lula, e uma campanha Lula muito mais parecida com a 89 do que com a campanha de 2002. E qual o PT? tá certo? O problema do PT é mais profundo. Porque o problema do PT não é só com qual PT nós vamos atravessar esses dois anos. É que partido nós precisamos ter para enfrentar essa nova situação estratégica. Nós passamos por várias fases na nossa história, teve a fase heróica dos anos 80, que foi até 89, depois teve o período de oposição ao neoliberalismo, depois teve o nosso período de governo, onde alguns de nós começaram a achar, como eu ouvi num, numa gravação em vídeo, de um companheiro da executiva nacional dizendo que o Lula tinha pacificado a luta de classes no país. Começamos a acreditar nesse tipo de bobeira. Nós não temos esse poder, nem eles têm esse poder, a luta de classes existe. E, periodicamente, ela se agrava e se radicaliza. Nós passamos por vários momentos na nossa história. Em que momento a gente está? Em que momento a gente está entrando? Nós estamos entrando num momento em que nós vamos, exigir, nós vamos precisar ter, primeiro, um partido com definições programáticas mais claras, no âmbito da defesa do socialismo, não porque a gente é socialista e vamos bater no peito, mas porque a radicalidade da crise internacional e da situação latino-americana e brasileira exige um conjunto de medidas que tem essa natureza. Nós vamos ter que colocar esse tema em debate. E um partido que tenha mais clareza programática na defesa de reformas estruturais para o país. A gente nunca abandonou essas reformas, mas a verdade é que no nosso período de governo, mesmo quando havia condições políticas em que a gente podia ter tentado em geral a gente abriu mão de tentar o momento em que a gente teve mais força foi em 2010 foi o momento da popularidade máxima do lula, o momento que a gente conseguiu eleger a Dilma para descrédito que tinha no início, um descrédito geral nós tínhamos muita força ali eu fiz parte da comissão de programa de governo naquela época e o debate que nós tivemos na comissão de programa de governo foi muito interessante porque havia um debate que foi a voto. A minha posição perdeu. Eu dizia, o cenário do primeiro mandato da Dilma vai ser substancialmente diferente do cenário do segundo mandato do Lula. Prevaleceu a ideia de que ia ser muito parecido. E por isso não era necessário tomar medidas mais avançadas. Portanto, não foi só que não teve correlação de forças no Congresso. Que a... Não. Houve uma opção também. Houve uma leitura errada. Nós achávamos que a situação ia mais ou menos continuar a mesma. Agora nós precisamos desfazer esse achamento. A gente precisa voltar a entender programaticamente que é preciso fazer reformas estruturais nesse país sem o que as nossas políticas públicas não se sustentam. Para simplificar, sem reforma tributária não tem dinheiro para melhorar o nível de vida do povo do jeito que a gente quer. Porque é óbvio que a gente tem que se orgulhar de tudo que a gente fez, mas vamos combinar, né? No melhor momento do nosso governo, grande parte do povo ainda vivia em condições que não são as que a gente deseja. Grande parte da classe trabalhadora ainda trabalhava por salários muito inferiores aos que a gente deseja. E assim por diante. Em segundo lugar, a gente precisa ter um... É para concluir? A gente precisa ter um partido com disposição de mudar de estratégia. Nós passamos os últimos anos priorizando a disputa eleitoral institucional. Nós vamos ter um partido que se disponha... A priorizar a luta social e a luta cultural, no sentido de mudar a cabeça das pessoas. Porque senão nós vamos sempre colher o que a gente colheu nesse período, que foi, fizemos políticas públicas que melhoraram a vida do cidadão e descobrimos que na hora de votar, ele votava em qualquer outra coisa. Porque nós não fizemos um trabalho de mudança ideológico ou cultural. Em terceiro lugar, precisamos ter um partido que esteja disposto a ter uma tática mais combativa. O nosso partido... Apesar de tudo que aconteceu desde o golpe, ainda está, na minha opinião, na defensiva. Não é que nosso partido não está brigando, não está lutando, mas está ainda acanhado em debates fundamentais. E, por fim, a gente precisa mudar muito o próprio partido, em termos de formação política, em termos de comunicação, em termos de sustentação financeira. Nós passamos anos, anos e anos sustentando o partido com recursos do empresariado. E nós podemos falar isso para nós. Eu falo isso com tranquilidade, sempre estou como exemplo para ninguém ficar ofendido. Eu fui dirigente profissionalizado do PT por 16 anos. Durante a maior parte desses anos, o meu salário foi pago por contribuições que o empresariado fazia ao partido. Um partido de trabalhadores que sustenta o seu funcionamento com base em recursos do empresariado tem alguma coisa, como dizia o Vacari para mim, tem alguma coisa de errado, né, Walter? tem alguma coisa de errado, né, Vacari? É. E, por fim, precisamos ter um partido, e eu encerro com isso, que recupere o apoio na classe trabalhadora. Eu tive recentemente fazendo uma entrevista com a companheira presidenta Dilma para um livro da Fundação Perseu Abramo e para uma outra publicação. E eu falei para ela no momento da entrevista, bom, eu quero lhe perguntar de uma coisa que me irritou muito nos seus discursos. Ela disse, no seu governo, ela disse ah, já sei. Vai falar do Meirelles. Eu falei não. A coisa que mais me irritou era você dizer nós queremos um país de classe média. Eu não quero ser um país de. Eu não quero que o Brasil seja um país de classe média. Eu quero que o Brasil seja um país onde a classe trabalhadora tem um alto nível de vida. Porque ou a gente mantém essa ideia de que nós somos um partido da classe trabalhadora e queremos que o Brasil seja governado pela classe trabalhadora e para a classe trabalhadora ou nós vamos fazer aquilo que os espanhóis chamam de cria coervos. Nós vamos falar que a gente quer um país de classe média e quando as pessoas acham que estão virando classe média a gente descobre que elas se voltam contra nós. Porque não é, classe média não é só um padrão de vida. É um jeito de ver a sociedade, onde eu vou buscar a felicidade no mercado, no individualismo, na ascensão individual. Onde eu não preciso de organização coletiva, de sindicato, etc. Então nós temos que, por fim, como partido, o partido que a gente precisa para esse próximo período tem que recuperar uma coisa que foi uma marca do PT esse tempo todo, mas que em vários momentos se enfraqueceu, que é recuperar a ideia de que nós somos o partido da classe trabalhadora. Bom, é isso. Obrigado. Obrigada, Walter. Bom, pessoal, primeiro, quem não pegou tem aqui o material do PT com as várias contribuições ao Congresso do Partido. Sobrou, dá para pegar no final. Segunda coisa, sobre uma questão que a Misa pôs aqui. Realmente, em 2010, a gente aprovou dois temas no Congresso do PT e foram retirados. Mas é bom a história ser contada por completo. Como eu era da comissão de programa, é, o partido tinha que inscrever pela primeira vez um programa junto com a candidatura. Tinha mudado a lei. E a coordenação, ao invés de elaborar um material próprio, não fez nada. Resultado, o advogado da campanha decidiu, da cabeça dele, inscrever o programa do PT. Nada mais natural, né? Precisava de um programa, a candidata do PT escreveu o programa do PT. A imprensa, quando leu o programa, foi para cima da Dilma, dizendo, ah, então você vai defender isso e isso. A Dilma, num hangar, de um aeroporto, resolveu reescrever o programa. Na presença do então secretário-geral do partido, José Eduardo Martins Cardoso, que me contou isso em detalhes. Eu perguntei para ele, "Meu caro, você é secretário-geral do PT e você deixou isso acontecer e não fez nada? A resposta dele foi antológica. "É, Eu estou lá meio com uma condição de assessor dela. Ele estava na coordenação, isso foi dito deste jeito. Na reunião seguinte da coordenação do programa, vários de nós fizemos um forró-bodó e se chegou à conclusão, majoritariamente, que não dava... Para alterar Eu pedi demissão da comissão de programa Porque a comissão de programa se tornou inútil a partir daí Porque a presidenta Candidata se via na condição De simplesmente unilateralmente Sem conversar, sem perguntar Sem medir o impacto Mudar o programa do partido Isso aconteceu em 2010 Deste jeito Segunda coisa Impacto sobre a América Latina Que o Castro perguntou Politicamente é decisivo porque o fato de ter um governo golpista aqui, facilita a vida dos golpistas em outros países, e economicamente é fundamental. Porque a dinâmica da economia brasileira e das suas empresas, cumpriu uma função muito útil para a dinâmica da economia dos outros países governados pela esquerda na América Latina. Sobre o tema da comunicação, eu acho que a gente teve três erros. A gente não construiu a nossa estrutura de comunicação, a gente financiou a estrutura deles e a gente não tentou quebrar o monopólio. Se a gente já conseguiu ou não é outra discussão. A gente não tentou. Em 2002, quando o Lula foi eleito, a situação das empresas de comunicação, inclusive a Globo, era de quebradeira econômica. A mesma coisa já tinha acontecido em 98, quando o Olívio foi eleito governador do Rio Grande do Sul. E nas duas situações, Rio Grande do Sul... E Brasil, a postura tanto do Olívio quanto do governo Lula foi de ajudar as empresas a se reerguerem. E elas pagaram muito bem, né? Tanto o Olívio no Rio Grande do Sul, quanto o Lula no Brasil, quatro anos depois. Ajudaram as empresas a se reerguer, confiando, como me disse uma senhora há poucos dias atrás, no compromisso democrático que esses meios de comunicação tinham com o Brasil. A gente viu qual era, né? O Marrom fez uma, uma afirmação aqui, que eu, eu só quero chamar a atenção e é tomar cuidado, que é, eles estão recuando, porque, talvez porque eles vão percebendo o descarte. Não vamos confundir a atitude deles de distanciamento em relação ao Temer, que eles podem deixar na estrada a qualquer momento, da postura golpista deles em geral. Não vamos misturar as coisas. A disposição deles é vir para cima de nós. O Temer, eles podem deixar na estrada se for preciso. A Cláudia Pianista, é... eu, eu não sou contra fazer aliança, eu não sou contra fazer acordo. O que eu aprendi há muito tempo é diferenciar acordo tático de acordo estratégico. E com um grande empresariado brasileiro, não tem acordo estratégico. Porque eles querem mudar o Brasil para pior, nós queremos mudar o Brasil para melhor em função da classe trabalhadora. Para mim, o grande erro não é fazer acordos pontuais, é você confiar que um acordo pontual tático é igual a um acordo estratégico. Quando você erra nisso, o cara que você confiou hoje te derruba amanhã, que foi o que nós, em parte, vivemos. Em relação à fala da Juliana Garcia, eu sou da mesma opinião que a Misa. Eu acho que o trato das novas gerações não é uma coisinha abstrato. Não existe uma nova geração. Existe uma nova geração de jovens trabalhadores e existe uma nova geração de jovens pequeno-burgueses e uma nova geração de burgueses. Não é a mesma coisa. Jovem é diferente a depender da classe social. E o tema principal com a juventude trabalhadora, tá certo? Além de tudo aquilo que diz os aos trabalhadores em geral, é a gente ser capaz de oferecer um programa de futuro, que era o motivo pelo qual quando a gente era garota a gente começou a militar. Vamos combinar, tá certo? Cada um de nós aqui tem sua história, mas a gente entrou na militância porque, porra, eu quero uma coisa diferente. Não tinha tanto a ver com o imediato. E a gente foi ficando muito normal, muito, né? Como é que é? Com certeza, La Jeune Femme Rouge, toujours Plus Belle. Gostou dessa? Ah, treinei em francês para te deixar sem palavras agora. É um livro do Frederic Fajardi, chamado Jovens Damas Vermelhas Cada Vez Mais Belas. É um romance sobre 68, belíssimo. Um cara, é muito bonito, o cara é, no meio das manifestações de 68 na França, ele acaba sem querer... É, agredindo um policial que morre. Ele é obrigado a ir para o exílio. E ele vai para o exílio, vai para a África, vai para a luta armada em Moçambique, Angola, África do Sul. E, finalmente, 20 anos depois, ele volta e encontra uma parte da geração dele aburguesada, de direita. Ele dizia... Alguns dos jovens que estavam comigo nas manifestações foram lá para aprender como derrotar os trabalhadores. E, depois, mais velhos, foram trabalhar nas empresas dos seus pais. Mas... Isso acontece com todo mundo, menos com a Francine, que era a Jennifer M. Russo, Belli, que era a jovem que ele amava, que ele passa 20 anos sem encontrar. E quando ele volta, ele diz, a garra de leão do tempo não tocou no rosto que eu lembrava dela. É muito bonito. É bonito, cara. É bonito. Ah, vamos lá. Rapidamente. Sobre o Rodrigo Valverde, ele falou várias coisas aqui que eu realmente não tenho acordo. Mas eu não vou pegar o questão a questão, não é o caso. Eu só queria salientar assim, nós não chegamos no poder, nós chegamos no governo, tá certo? A discussão sobre a política de alianças nunca vai estar superada. E vamos combinar, se a gente tivesse chance de fazer de novo, alguém aqui faria tudo igual? Claro que não, né pessoal? Vamos, Óbvio que a gente faria um bando de coisas, talvez a gente fizesse coisas diferentes, mas a gente tentaria fazer diferente, porque a gente tem a chance de aprender, né? É, valeu a pena? Claro que sim, porque estamos todos aqui no PT, porque a gente acha que valeu a pena. Agora, isso não quer dizer que a gente não poderia ter feito mais, muito mais, se a gente tivesse feito diferente. Esse é o problema. E aí tem uma coisa que tem a ver com o debate atual. A panfletagem está superada mesmo? Se tivesse, por que, que esses jornais metros são distribuídos na portaria dos metrôs? Está certo? Discussão maçante afasta as pessoas. Eu ouço isso desde que eu milito, desde 78. Por que, que as igrejas evangélicas estão cheias de gente, inclusive no domingo? E por que, que um livro grande, cumprido e antigo, tá certo? chamado Bíblia, continua sendo best-seller? Não é verdade. A gente, a, gente, a gente assume umas coisas que não são verdade. Eu dou aula na Federal da ABC. Todo início de curso eu pergunto às pessoas o que, que elas leram. São 80, 90 alunos. Metade dos alunos, para Pânico da Direita, já teve contato ou já leu o Manifesto Comunista. As pessoas vão atrás, nós aqui incrivelmente ficamos achando. Isso não tem nada a ver com não fazer reunião no horário, não é isso. É assim, a cultura exige esforço. Exige esforço. Esse negócio de linguagem rápida, texto rápido, para algumas coisas não funciona. Tem que estudar. Nós queremos governar o Brasil, nós queremos governar o mundo, nós temos que nos capacitar. Está certo? É... E eu não acho que a gente já sabe o que quer. Ele falou assim, nós já sabemos o que queremos Não é bem assim, entendeu? Tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente tem que aprender, tem que estudar Por fim, o maior desafio eleger o Lula Do ponto de vista tático, com certeza Embora A chance dele ser eleito ou não Depende do que a gente está fazendo na luta política E o efeito de um e-governo que a gente conquiste Será um ou será outro A depender do programa que ele adote E atenção, olha que situação de caca que a gente está nós estamos num momento mais difícil, mas onde a gente tem que chegar ao governo e fazer coisas mais radicais do que a gente fez na época que a gente estava melhor. Essa é a contradição, é a contradição mesmo. A gente tem que enfrentar, ver como viabilizar. Agora, do ponto de vista estratégico, o maior desafio não é eleger o Lula. Porque nós somos um partido político que tem que existir nos próximos 20 ou 30 anos ou mais. E, portanto, nós temos que ter uma organização coletiva e uma presença na classe trabalhadora que não dependa de uma pessoa, seja ela quem for, porque as pessoas são finitas, a organização não. Então nós temos que pensar que a disputa da eleição agora, o Lula candidato, o Lula presidente, um novo governo Lula é fundamental, mas nós temos que garantir que o instrumento político que a gente construiu, o PT, a CUT, o Movimento Sem Terra, a UNE, as organizações de base, movimento de mulheres, movimento negro e juventude, sobrevivam como organizações coletivas para além dos indivíduos que pontualmente as, li as liderem. Agora, e além disso, é evidente que a gente tem diferenças políticas sobre qual que deve ser a campanha do Lula e sobre como é que deve ser o PT. Temos divergências que a gente tem que discutir entre nós e discutir com o próprio companheiro Lula, que a depender do momento em que a gente fala com ele, pende para um estilo de campanha ou para outro, etc. Né? E tem questões dentro do PT que a gente tem que enfrentar. Só para não deixar de falar, por exemplo, há vários debates, você já ouviu o Arthur falando isso, no debate que a gente fez com a juventude, ouvi a Misa, a Misa desculpe, vi a Mônica falar de novo agora, temos que fazer o debate, mas sem caçar as bruxas. Né? Quem que está querendo caçar bruxa? Eu acho muito simples, tem uma direção ao partido, tem uma maioria que dirigiu o partido esses anos. Eu sou parte da direção ampliada do PT. Não sou membro do diretório, mas sou pai da direção ampliada. Publicamente, lá fora, eu sou tão responsável pelos erros que a direção tenha cometido quanto qualquer um de nós. Agora, aqui dentro, eu não posso me sentir responsável por erros que eu não cometi com os quais eu votei contra. E eu quero ter o direito de fazer essa crítica. E gostaria que as pessoas que acham que a crítica procede, se sentissem à vontade de fazer autocrítica. Nem elas se sentindo como bruxas, nem eu me sentindo um caçador de bruxas. Porque é uma interdição, entendeu? É uma interdição ao debate colocado desse jeito. Então eu quero falar, para encerrar isso, e fico feliz a gente ter é, começado e terminado o debate na mesma sequência, porque se eu fosse o penúltimo a falar, eu não poderia estar falando isso, porque a Mônica não ia poder responder. Como, eu, como mantivemos a mesma ordem do debate, quem falou primeiro quem falou por último no começo vai falar por último no final é bom que ela responder. eu acho que não deve colocar esse negócio da caça às bruxas porque posto desse jeito genericamente é uma intimidação contra quem tem críticas legítimas a quem é a maioria da direção do partido hoje porque se não for um negócio assim quando a direção acerta, palmas pra ela e quando erra, não pode falar nada porque é caça às bruxas não pode ser desse jeito, entendeu? então eu quero deixar isso claro para não poder divergir muito obrigado